Vou falar sobre a briga interna. Sabe essa briga tua aí dentro, que você conversa com você mesmo, em que você quer uma coisa, daqui a pouco você quer a outra, e como vai e não vai, e aí vem alguém fala alguma coisa, e, meu, é uma briga, né? Uma briga interna. Então, essa briga, ela existe e vem lá da infância. Eu não conheço quem não tenha. Né? Inclusive, essa é uma das coisas que quando a gente começa a ler muito livro de autoajuda, esses livros de como fazer isso, como fazer aquilo, que vai acabar magoando na verdade você, porque a gente vai tentar fazer aquilo que está escrito naqueles livros, mas nós não conseguimos, não estamos programados para aquilo. Eu lembro, né, eu tenho anotado ali desde 1900 e, deve ter sido 1996, se eu não me engano, 30 e poucos anos atrás, eu comprei um livro do Napoleão Rio, A Lei do Triunfo. E lá eu comecei a ler aquele livro. Tá então, se não me engano, 14, 15 leis lá para você ficar rico e ter o sucesso. Mas tem uma lei lá que me incomodou muito, porque já de cara ele começa a perguntar quantas cervejas você bebe por dia. Ah, é, né? Comigo, duas ou três. Quantas são na semana, quanto é no mês quanto é no ano. Dá para comprar uma televisão colorida. Mas, cara, eu prefiro tomar cerveja do que o guardar para tomar, entende? Então, isso magoa, isso começa a, a doer pelo seguinte, a gente olha uma pessoa fazendo algumas coisas e conseguindo aquilo que ela quer, ou um sucesso, ou é comprar alguma coisa, uma casa, ou ter um amor, cada um tem coisas que a gente gostaria e às vezes a gente não consegue. Então eu participei, de, participei, fui instrutor de treinamentos muito fortes, muito pesados, treinamentos de automotivação, de entusiasmo, né, de vamos lá, vamos lá que você consegue. E eu nunca consegui. E eu vi que muitas, a maior parte das pessoas, não conseguem. Então, você vê uma pessoa andando com um caminhonetão lá, mas não tem amor. É, vê o outro andando a pé, tem amor, mas não tem caminhonetão. <risos> Essas brigas internas. E como é que a gente faz para obter paz? É simples e é complicado. Para obter essa paz você não precisa dar aquilo você tem que se tornar quem você é. Então, eu passei a minha vida inteira, né, minha vida inteira, não porque ainda não, tem, não morrer, mas né, a maior parte da minha vida até agora, buscando ter coisas e nunca consegui. Sempre patinei, patinei, patinei, patinei, mas sempre vivi aquilo que eu tinha à vontade. Eu ia lá e tomava cerveja, entende? Aí tem outras pessoas que não tomam cerveja e tem a casa, mas não tomam cerveja. Então aí vai. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Para que você possa realmente é, evoluir como ser humano. né? Pode ser no dinheiro, pode ser no amor, pode ser na importância, pode ser em vários lugares. É quando você começar a se tornar você mesmo. Então, é mais ou menos assim: eu tento pular uma, uma valeta, tento pular uma, uma canaleta e não consigo. Então eu tenho que voltar atrás, pegar impulso, correr e pular, e daí eu atravesso. É mais ou menos isso. Então. Quando eu descobrir a minha verdadeira essência, aí eu vou começar a prosperar. Aí vai acabar com esses pensamentos, essa briga interna. Mas você vai ter que descobrir quem você é. Eu participei de rituais xamânicos, isso foi em Santa Catarina, lá em Urubici. Né? Sei lá, 800 km aqui de onde eu moro. E lá quem foi participar, fazer, fazer parte desse ritual xamânico, foram dois índios que vieram da floresta amazônica na região amazônica lá na amazônia legal uma coisa assim que eles falam eles vieram a pé né não de crescer um vidro a pé para que eles vêm fazer uma caminhada se não me engano são dois anos que eles levaram para fazer uma caminhada lá parando em alguns lugares fazendo esses rituais deles e eles eram felizes sabe era uma simplicidade assim fantástica duas pessoas íntegras amorosas gostosos de conversar quando sentiam uma paz né? E eles não estão preocupados lá com caminhonete, não estão preocupados nem com amor. Com amor que eu digo assim, né? esse relacionamento homem-mulher ou coisa assim. Eles estavam lá, sempre estavam lá e a gente né, bebeu ayahuasca lá com eles em uma cerimônia religiosa. E é o que acontece conosco aqui na academia. Então eu observo que as técnicas que nós utilizamos aqui de alguns exercícios fazem as pessoas entrarem dentro desse. Si, né? Nosso trabalho aqui são sete aulas, sete noites. E aí na primeira, segunda noite, primeira não, mas na segunda ou terceira noite a pessoa já encontra a paz, que é o que acontece. E, mas ainda assim, existem momentos que essa paz vai embora. Eu estou falando de mim, é a minha, minha verdadeira, essa é uma experiência minha. Né? Então veio a pandemia, montava grupos de estudo aqui com 12, 14, 16, 18 pessoas né, numa sala de aula. E aí veio a pandemia, tudo aquilo parou. E eu resolvi entrar na internet e fazer cursos pela internet. Eu não sabia nada e sou. Estou começando a aprender a lidar com o computador agora. E nesses dois anos que passaram, eu gastei muito dinheiro. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. Foi tudo. Ah, e entrei na conta do banco, entrei no limite do banco. Ah, então agora vem vindo daqui a pouco a conta para pagar aí. E... e aí vem aquele, aquela, novamente aquela. Aquele medo, né, será que vai dar, será que não vai dar, vem as preocupações. E aí começa o judiar. Aí ontem, né, hoje aqui é uma quinta-feira, ontem na quarta eu fiz uma live com uma pessoa que é do padrão 6, mas você fez isso, você fez aquilo, você verificou qual é juro daquilo? Cara, eu disse assim, eu não fiz nada, mas como pode? Eu digo, pode, eu não fiz, não, não me preocupei com isso, eu queria fazer e fiz, né? Então, Então, aí dá aquela baqueada. Hum. Aí daqui a pouco, entende? Mas quando você começa a encontrar a paz, quando você começa a ser quem você é, isso desaparece rápido. Então, eu fiz tudo o que eu fiz agora, nessa última vez, porque já fiz outras vezes, de maneira consciente. Então, eu desenvolvi em mim. Eu aprendi, eu coloquei o meu Afonso, tá? o meu meu eu superior, quando vocês fizerem o curso, entenderem que existem... Centenas de pessoas dentro de nós, mas tem um lá que é o chefão. Só que esse chefão está adormecido, fica dormido. Então esse meu eu está amadurecendo. E aí ele fez eu entrar e disse assim, Afonso, para você aprender a lidar com isso, você tem que entrar em fria. E eu fiz isso. Entendeu? Não é que tem que entrar em fria porque tem que enfria que nem um idiota, não. Faça aquilo que você quer fazer e experimente, e pague o preço. Se deu certo, parabéns. Foda-se, cara, ah, show de bola. Você vai em frente. Se deu errado, pá, parabéns, você experimentou, tentou, mas aprendeu uma lição. Então é isso que eu faço, que hoje é, começa a parar com essa briga interna. Ela vem de vez em quando. Né? Olha só o que, que eu estou fazendo. Por causa do meu passado, meu passado de medo. Olha, isso aí não vai dar certo, não vai conseguir, que as pessoas falavam, né? minha mãe falava para mim. Então essa briga que vai judiando da gente. Mas tem meios de começar a reduzir. Então, nesse momento agora aqui, já estou melhor. Né? Já passou aquela, <risos> aquela conversa de ontem à noite, né? Porque vai fechar tua conta pessoal, vai fechar tua conta jurídica, vai, vai acabar o mundo. Meu Deus do céu. Né? Mas não conta que eu posso levantar daqui e sair vender curso. quanto vai resolver meu problema. Entende? Então. Nós temos essa briga interna e dependendo de quem eu deixo essa briga vencer, né? se vai ser um, um lobo, se vai ser um, um urso, ou, é, vai ser o, o, bom, o bem ou vai ser o mal, vai depender de mim, mas eu consigo mudar isso. E se não mudar também não tem problema nenhum, porque o que vai mudar é meu interno, vai mudar lá dentro. Então esse é meu lá dentro, vai aprender. Eu aqui gostaria de ter um carrão, uma, uma casona, um mulherão, um, tudo é um, mas é porque lá o meu eu interno não está preparado para isso. Agora, quando eu passar, quando eu colocar ele em fria, quando eu colocar ele numa situação difícil, ele vai aprender. E as coisas vão acontecer com naturalidade. É isso. Essa é a busca. Então, é né? uma, uma pena, porque a briga interna vem quando as pessoas falam que ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não conseguem. Cara, ah, eu quero que você dane, meu. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Ah, eu tenho aqui algumas, algumas coisas, umas peças importantes. Eu tenho um pedestal aqui do um celular que, ó, aquilo é meu. Que regula, veste de lado e tal, umas lâmpadas, tem um, um teleprompter ali e tal. São coisas assim que para mim são valiosas, são um tesão, me dá prazer na vida. Sabe? Então, é, a gente começa a viver de modo diferente. Começa a ver a vida de um modo diferente. Dá um baixo astral? Dá, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu, né, como um bom certo, em épocas passadas eu já estava pensando em fazer outra coisa, viajar para Amazonas, lá no meio dos índios, ia, <risos> ia me isolar do mundo, não é por aí. dê ó, um beijo no coração aí. Tchau para vocês, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, por gentileza.